Então, boa noite para todas, todos e todes. Então, dando continuidade ao curso Olhares sobre a Palestina, vamos abordar agora o HQ né, do Joe Sacco, Palestina na faixa de Gaza. Então, como roteiro aí, para guiar aí nossa discussão, eu vou abrir aqui a apresentação para a gente ver, né, para a sugestão que eu trouxe aqui de análise temática e conhecermos um pouco também sobre esse autor, né? muito interessante aí. Então vou compartilhar aqui com vocês a, a apresentação. Então, vou subir aqui um pouquinho no início. Então, Palestina na faixa de gás, Joe Saco. Então vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a, a biografia aí, do, do, vamos conhecer um pouquinho a biografia do autor. Então, ele nasce em Malta, né, em 1960. Né? É 61, né? É 61 que ele nasceu aqui, tá errado no texto. Aqui a, a representação dele, é a foto e o desenho, né, dele que ele mesmo fez, né? Uma vez que ele é personagem aí das histórias que ele relata, das reportagens que ele faz. Então passou considerável parte de sua infância na Austrália e aos 12 anos mudou para os Estados Unidos, vindo a graduar-se um jornalista pela Universidade do Oregon, em 81. Né? Então, bem jovem, aí já tinha se formado, 20 anos. Em 83, na ocasião de seu retorno à Malta, publicou seus primeiros desenhos. Voltando aos Estados Unidos, em 86, passou a atuar na editora Fantagraphics Books. Em 88, inicia sua jornada de reportagens pelo mundo, fazendo cobertura dos conflitos na Palestina e nos Balcãs, cujo resultado foram diversas publicações no gênero graphic novels, que, muito mais que relatos de guerra, demonstram o repertório humano e cultural dos locais retratados. Então, aqui uma pequena bibliografia, né? Há muitas outras coisas que ele, que ele produziu, mas essas especificamente são relativas aos relatos né? que ele transformou né? em graphic novels, né? em é, HQs, sobre esses eventos relatados. Então, palestino primeiro, né, de 96, que na verdade é esse daqui, né? É... E área de segurança Gorazde, também essa editora Fantagraphics, o mediador uma história de Sarajevo, notas de um derrotista, Wars and Profiles from, from Bosnia, né, de nossos 96 ele cobre a Guerra dos Balcãs, né? E But I Like It, publicado também pela Fantagraphics, e 2010 Notas sobre Gaza, é, em que ele atualiza aí esses relatos, tá? Então, vamos ver aqui como que resultou aí, como que foi aí o... Desculpa, como que surgiu aí o Palestina na faixa de Gaza. Então esse volume, né, o Palestina na faixa de Gaza, né, mais perto aqui, né, editora Conrad, né, prefácio de Eduardo Said, né, e, e esse daqui, né, Palestina uma nação ocupada, então, esses dois volumes, eles reúnem nove edições da série em quadrinhos Palestina, que foram baseados né, na experiência em Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Então, aqui na Palestina, né, nesse daqui tem a experiência dele nesses outros territórios palestinos, Jerusalém né, é, e a Cisjordânia, e agora na Faixa de Gaza, Sobre o qual vamos falar, né, no início, no fim de 91, início de 92. Então, essa série incluía material introdutório sobre a intifada, né, o levante palestino de 87, que começou na faixa de Gaza, né, que é, como é chamada, a revolta popular da Palestina contra a ocupação israelense. Então,. Ele mostra também, além do relato da Intifada, detalhes de medidas repressivas instituídas sobre a ocupação. Então nós vamos ver aqui na análise de alguns quadrinhos. Né? O livro destaca, entre outras coisas, o campo de refugiados de Balata, na Cisjordânia, né? aqui nesse daqui, a detenção, o aprisionamento e o interrogatório de palestinos feitos por autoridades israelenses e a questão das mulheres, que estão, temos dois, né? Embora o último capítulo dessa série forneça uma série de fechamento para toda a história, a maior parte deste volume é dedicada às condições de palestinos que vivem na faixa de Gaza. Por isso que nós vamos falar né, sobre o final dessa série, que é a experiência dele na faixa de Gaza. Fiquei ali pouco mais de uma semana em dois campos de refugiados, no Seirat e Jabalia. Uma semana não é muito, mas esse período na faixa de Gaza deixou uma forte impressão em mim. E espero que o material dessas páginas deixe uma forte impressão em você, né, então só falando um pouquinho sobre os territórios palestinos, né, é, em 47 havia, pela resolução 181 da ONU, havia um plano de partilha, né, dada a, a, já a presença maciça de judeus na Palestina, então, e os diversos conflitos que resultaram né? é, nisso desde o final do século XIX, né, até é, hoje, né, então, havia eh, esse plano de, de divisão em dois estados, né, só que com a guerra de 48, Israel passa a manter o controle, né, sobre, eh, considerava parcela do que era a Palestina, e os palestinos ficam aí divididos nesses dois locais, né, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, né, e um pedacinho de Jerusalém Oriental, né, que foi considerado também um território, digamos, neutro. né? Então a gente vai ver aqui ao longo do, da análise do, dos quadrinhos que eu selecionei, né? É, como que esse esse, esse drama, né? essa questão novamente da temática da desterritorialização, né? ou da percepção, né? como o Eduardo Said fala de um exilado em sua própria terra, o, o rap também né? vai falar é, isso, tem uma música do rap que a gente vai ver na próxima aula, que fala estranho em meu próprio país. Então, como que o quadrinho ele mostra muito isso, né? Através dos relatos que o Joe Sacco é, fez, né? é, recolheu com as pessoas que ele entrevista. Então, vamos ver, ver aqui uma abordagem críticas sobre esse quadrinho. Né? Então, no prefácio do Eduardo Said, nós temos aí uma abordagem, sobretudo relativa ao conteúdo que esse livro traz, né, Palestina na Faixa de Gaza, e depois um outro parecer, de um pesquisador, nós vamos ver aí um, uma abordagem um pouco mais relativa à, à forma, né, à estética do, do HQ. Então, aqui, no mundo de Joe Sacco não existem moderados apresentadores de voz macia, não existem narrativas melosas dos triunfos de Israel, sua democracia e suas conquistas, não existe a suposição pré-estabelecida, sempre confirmada, alheia a qualquer fonte histórica ou social, a qualquer realidade vivida, de palestinos como vilões fundamentalistas e atiradores de pedras, cujo o principal objetivo é infernizar a vida dos pacíficos e perseguidos israelenses. Então essa perspectiva não tem, né? não é isso que o Joe Sacco se propõe a apresentar. O que temos em vez disso é a perspectiva onipresente de um jovem americano de aparência modesta que parece ter caído em um mundo desconhecido e inóspito de ocupação militar. É americano porque ele obtém né? essa cidadania. Eh, prisões arbitrárias, relatos angustiantes de casas demolidas e terras desapropriadas, tortura, né? pressão física moderada, entre aspas, né? e força bruta aplicadas de forma cruel e abundante. Então esses temas aí eh, são recorrentes. Né? Em, algum, em momento algum, o saco se aproxima tanto da realidade existencial vivenciada pelo Palestino Médio, quanto em sua descrição da vida em Gaza, um inferno nacional a ociosidade do tempo, a pobreza, para não dizer a sordidez, da vida cotidiana em campos de refugiados, a rede de trabalhadores voluntários, mães desoladas, o onipresente círculo de chá ou café, a sensação de confinamento, lama e feiura, transmitida pelo campo de refugiados, algo que simboliza toda a existência palestina. Isso tudo é descrito com precisão quase assustadora, como nós vamos ver aqui né, nos quadrinhos que eu selecionei e paradoxalmente de forma delicada. Joe, o personagem, está ali para compreender e descrever em sequências narrativas com as quais é, qualquer leitor pode se identificar, não apenas como Gaza um local representativo da privação palestina em seus espaços irremediavelmente populosos, mas também para mostrar que o lugar existe e deve ser de alguma forma reconhecido em termos humanos. Seu testemunho visual se torna ele mesmo, né? ele mesmo, seu próprio gibi, em um ato de profunda solidariedade. Né? Então, é, ele né, falando com os palestinos é, e ele recolhendo esse relato em que ele próprio é personagem também, né? como nós veremos aqui nos desenhos. Então, aqui, uma outra apreciação crítica relativa à estética, né? a, a forma como... É, os quadrinhos são organizados, né? Então, os quadrinhos tentam elaborar um modelo representacional que objetiva o alcance de um estilo de reportagem audiovisual, sem, contudo, pretender construir uma representação precisa e objetiva da realidade. Então, um Saco, dessa forma, desenvolve um grafismo pesado mais próximo da representação, propiciada pela fotografia, fundamentando esse grafismo em uma estética do concreto, que o aproxima do modelo representacional, do audiovisual e do fotojornalismo. Né? Então, aproxima. Né? Então, como ele recria, ele reelabora essa essa realidade, né? então tem aí o traço, tem a marca né? desse olhar de jornalista e desse olhar de artista também, né? que é o ofício dele, né? ele é um jornalista quadrinista, né? por isso que Aqui na foto, né? Não dá para perder a dimensão né? da pessoa, o jornalista e o quadrilista, né? Então, a obra é sobre isso, né? Sobre o, o ofício, esse ofício duplo, né? De relatar, né? de ser jornalista, de reportar e de transpor essa reportagem num, em graphic novels, né? num romance aí, né? Em forma de. Eh, desenhos, né? Então, assim, o jornalista ele opta por uma narrativa que é conduzida pela experiência do autor quando dá aferição das reportagens. Desse modo, é explicitado todo o processo de investigação jornalística, retratando a atividade de averiguação da informação. Então, ele tem, por exemplo, uma informação que ele precisa ter acesso ao parecer de uma pessoa mais velha que é, foi para Gaza porque a sua aldeia né, que hoje está no território israelense, né, ocupado por Israel né, é, foi destruída então ele quer o relato de alguém né, que, que passou por essa experiência, ou o relato de alguma mãe que perdeu o filho ou o relato de algum trabalhador né, é, que experienciou esse horror então, além de funcionar como uma metanarrativa, que agrupa os variados depoimentos, essa exerção do autor como uma personagem funciona como uma espécie de salvo conduto, já que garante que o ouvinte tentou reproduzir o paradigma de reportagem exemplar. O ouvinte é ele, né? Que está ali entrevistando essas pessoas e fazendo esses relatos, né? Depois recolhendo esses relatos que serão reunidos aqui, né? Que foram reunidos... Nessas duas obras e nas outras né, que ele tem sobre a guerra nos Balcãs. Então, checando com diversas pessoas as mesmas informações e duvidando sempre dos relatos apresentados. Então, com relação à elaboração textual, né, dentro do quadrinho de saco, há duas narrativas paralelas. Uma é formada por microestruturas narrativas fornecidas pelo depoimento. Então, é um pano de fundo o depoimento. E a outra a metanarrativa da própria construção da personagem. Né? Então, a gente vai ver no quadrinho esses dois, é, essas duas é, estruturas narrativas. Né? Eu vou explicar aqui né, na hora que, que eu mostrar. Né? Então, ele ouvinte, né, repórter, e ele na história, né? e a história também sendo contada por alguém, por esses depoentes é, que ele selecionou, né, quer dizer, não foi ele que selecionou, ele é, tinha um perfil de depoente e os guias, né, que o levam a esse, que o acompanham nesses dois campos de refugiados, de Nucerate e Jabalia, assim como depois ele vai para a cidade de Gaza, é, divisa com o Egito, né, então ele é, tem acesso a essas pessoas mediante esses, esses guias, né. Em última análise, os quadrinhos de saco só consegue alçar seu status de prática jornalística por explicitar todos os procedimentos, ao invés de contar com a confiança cega do leitor na veracidade dos fatos narrados. Então não é um quadrinho só sobre, né, a uma situação, né, um contexto político, histórico específico. Não é um quadrinho em que o próprio narrador, o próprio repórter, ele está, né, envolvido na história, ele está lá, né? Então delega-lhe a função por isso, né, de analisar seus procedimentos, né, ao leitor, ao ouvinte, né, a nossa né, e perceber o grau de objetividade que o autor consegue alcançar, né? Então vamos ver aqui. Primeiro vamos observar justamente essa estética do concreto. Então essa representação, né, é, que ele faz dessa realidade vista por ele né então aqui é um lugar com muitas pessoas né a gente pode ver aqui várias pessoas nesse, nesse cenário e a faixa de Gaza é um dos locais do mundo em que há a, a, a que possui a maior densidade demográfica né então mais de um milhão e 700 pessoas num espaço de 356 quilômetros quadrados né pequeno né muita gente tem então aqui as ruas de lama, as caçambas de lixo, os carros velhos aí atolando na lama, né? Os telhados das casas com pedras, né? Em cima, depois a gente vai ver um quadrinho aqui com uma é, aproximação maior, né? Por que aqui tem pedras nos telhados, né? Como vocês podem aí observar, como é possível ser observado, as pessoas estão com roupas pesadas, né? Então aí é época de frio. Então, como a faixa de Gaza fica às margens do mar Mediterrâneo, então, nessa época tem muito vento, muita chuva, né? e é por isso a lama na, na rua, né? não, não é asfalto, não é, não é concreto. Poucas áreas têm um pavimento, né? aí uma, uma, uma estruturação né? é, mais, é, é, digamos, estável né? do solo. Então, as pessoas aí nesse, nesse cenário. Né? Então, bem a representação disso que é, que é concreto. Então, por causa também da chuva, do, do vento, né? nesse período específico, então os telhados têm pedras, tem um pneu ali em cima de um telhado, para que as telhas não sejam arrancadas pela chuva forte ou pelo vento. Né? Então, são telhados de brasilite, né? bastante precários. Então, tudo isso que podemos ver nessa cena, observar nessa cena. Então, aqui, outro exemplo de estética do concreto, né? Então, um carro aqui, né, avançando na estrada, né? Uma mala, uma família dentro do carro. Então, esse carro, no segundo quadrinho, ele passa pela barreira, né? Então, tem essa permissão de seguir viagem. E aqui nós vemos três homens né, sendo interrogados ali, é, os documentos estão sendo averiguados por esses soldados israelense que está com um fuzil, né, uma arma de grande potência, né, e eles estão fora do carro, né, então aqui um carro é, blindado, né, um carro, uma espécie de carro tanque, né, então essa cena bastante comum aí de é, essa interpelação, né, das pessoas né, dos transeuntes aí pelos soldados então vamos ver agora a questão da metanarrativa do depoimento ao mesmo tempo em que a é reportagem então esses dois é, é, esses dois panos de fundo que existem aí, né? por isso metanarrativa, narrativa sobre a própria narrativa, então vamos ver aqui nessa representação vou aumentar um pouquinho então aqui né, tem um relato de uma mulher que perdeu dois filhos Então aqui na ocasião do enterro do segundo filho né, Aparece no primeiro quadrinho a, a, as lápides né? Então o que, que aconteceu, que tipo de repressão né, ocorreu aí Na ocasião do enterro do segundo filho dela Então no velório os soldados atacaram a nossa casa Então veja bem a questão da covardia, né? espancaram as mulheres, feriram meu filho mais velho na cabeça, queriam levá-lo. Todas as mulheres saíram de suas casas para gritar com os soldados. Né? Então, aqui a cena descrevendo aí esse passado né, que essa senhora vem relatando. Eles trancaram a gente num quarto, mas eu quebrei uma janela e pulei para fora. Eles não puderam levar meu filho, porque tinha muita gente lá, mas levaram o documento de identidade dele. Né? Então, imagine... né, um... Um, um jovem depois, é, sem documentos, iria ser preso, né? Então as, era para forçar, num outro momento, uma prisão arbitrária desse desse jovem, né? Então, toda essa situação aí de abuso, né? De, de covardia diante dessa família que aconteceu, que vitimou essa família. Então aqui no último quadrinho nós vemos né? a cena presente agora. Ela contando, sete meses depois da morte de Ahmed, meu marido morreu. Ele sofreu do coração. Não deram a ele autorização para ir ao Egito terminar o tratamento. Ele morreu na estrada. Né? Então, aqui, estava tentando chegar ao Egito, né? e numa barreira militar, não obteve autorização para seguir viagem. Né? Então, ele morre na, na estrada. Então, aqui, o filho dela... Na cena, né? E o ouvinte desse depoimento é o Joe Saco. Então, aqui esse enquadramento, né? O passado, aqui, né? Quando o filho dela é ferido na ocasião do enterro do segundo filho que foi assassinado pelos israelenses. E aqui no fim, ela falando, né? No presente, falando com o jornalista. Ele não aparece nesse quadrinho, né? Mas ele é o ouvinte. Ele é o um interlocutor né? e da situação né, que aconteceu depois. Então, mais aqui um exemplo da meta-narrativa. Agora ele recolhendo o depoimento de um senhor né, que passou pela experiência de 1948, né, que é o tio do, do seu é, guia, né? que é o tio do guia. Então aqui a gente vê o Joe Sacco sentado, eles tomando café. Então, essa cena cotidiana é muito comum, né? Tomando café, tomando chá, conversando, né? Então, olha aqui, a gente vê aquilo do telhado que eu falei, ó, pneu, blocos de concreto, madeira, aqui apoiando as telhas né? de Brasilite em cima da casa. Eu quero saber de 1948. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem as perguntas, né? Jornalista. 1948, para os palestinos, a catástrofe, né a Narba. Sim, ele estava entre os mais de 200 mil que fugiram para Gaza. As forças sionistas eram relativamente bem armadas, bem treinadas. Os palestinos, por outro lado, tinham sido desarmados à força pelos ingleses 10 anos antes. Né? Em geral, eles concentravam suas esperanças na intervenção de exércitos árabes. Né? Então, aqui... É, o jornalista situando né, nesses quadradinhos né, aqui do lado esquerdo, o jornalista situando o assunto sobre o qual ele vai discorrer com esse senhor. Então nós tínhamos cinco armas no vilarejo, agora o diálogo, o senhor respondendo e as perguntas. Estavam escondidas, mas não eram suficientes. Naquela época da guerra né, que resultou na... Imposição do Estado de Israel. Os judeus vieram, eu e minha família escapamos com a roupa do corpo e um pouco de farinha. Os judeus destruíram o vilarejo. Agora são plantações de fazendeiros. Fui lá quatro ou cinco anos atrás. Então aqui, ele perguntando, certo, mas e antes de 1948, como era o relacionamento entre judeus e palestinos? os judeus e árabes viviam juntos. Então, desde o final do século XIX, e sobretudo entre os anos 30, 40, né, em que uma grande leva de, de judeus, fugindo do, do nazismo da na Europa, foram para Palestina, né, num programa de, de incentivo, a partir de 1917, a declaração de Balfour, né, que o, o político inglês, né, que mostrou aí a intenção de criar, criar um um lar é, judaico na Palestina, um lar nacional judaico na Palestina, então é, a partir desse momento o, o, a, a imigração aumentou bastante, né principalmente após a, os anos 30, a perseguição que os judeus for, da qual os judeus foram alvo na Europa então como era o relacionamento? então eles viviam juntos né então já tinha Bastante gente lá, bastante judeus. Tínhamos até amigos judeus, né? ou até não tem. Sim, tínhamos amigos judeus. Um judeu costumava visitar o meu irmão. Eles tomavam café juntos, café preto. É, aquela é uma imagem boa, delicada e talvez idealizada. Né? Mas dá para imaginar muitas coisas em pequenos detalhes, como aquele, né? o, o saco de Vagami. Tento não esquecer que foi há muito tempo. O tio de Amar tem sido forçado a viver nesse pântano por mais de quatro décadas. Então, de 1948, né, o Joe Saku está entrevistando em, em, em, nos anos 90, né? então, muito tempo depois. Então, qual é a sua opinião sobre as chances de cível? Porque né, cada um dispunha de sua terra. Aí, a partir do momento em que um lado, né, de que os israelenses destroem vilarejos, se apropriam da, da, das terras dos, dos palestinos. Então, né, essa possibilidade de convívio pacífico, ela é absurdamente impossibilitada. Então, as chances de paz, né, o Saco pergunta para o Senhor: os judeus são como um cachorro que ganhou um pedaço de carne. Não vai haver, não vai haver paz até que o cachorro seja morto. Então, né, uma fala bem forte, né, bem incisiva aí desse Senhor. Então as poéticas do cotidiano, né? Aqui, poéticas do cotidiano. Então é aquele, apesar de o horror todo, né, que existe nesse relato, a gente pode observar aí o cotidiano, né, da, da, da família, né, convivendo nesse nesse lugar. Então essa é uma típica cena de uma família palestina, todos sentados no chão, né, o chão. Devidamente encarpetado aí, com os tapetes, tomando chá e conversando, né? Temos o fim da noite para aproveitar e ficamos com a família de Samer, né? O guia dele na ocasião. A mãe doente, o irmão e a cunhada, um sobrinho, uma sobrinha e uma irmã solteira, né? Então, aí, a família do irmão e a mãe do guia. Então, outra coisa coisa muito do costume, né? Toda vez que um assunto esfria e ficamos em silêncio por alguns momentos, amar, né, um outro guia, nos dá as boas-vindas novamente em árabe, Arlan wa né? E aí nós respondemos, Arlan B. Então, aqui, o um costume, né, que é relatado. Agora, as políticas do, do cotidiano, né? As políticas do cotidiano. Então, o Samer, esse... Guia dele, né? Eu não tinha certeza se o Samé era adepto do Islã. Ele não falava dessas coisas. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ver aqui. Também não demonstrava suas opções políticas. É claro que ele era contra-ocupação, mas não apoiava nenhuma organização de resistência em particular, né? Como eu falei, né, dentro da OLP, que foi criada né, em 66, várias organizações eh, se articulavam em torno dela né com eh, ideologias eh, distintas formas de ação distintas Claro mas todas com o mesmo objetivo né que era a, a liberdade da, da Palestina né a luta pela, pela liberdade né então eh, ele não, não mostrava né o guia do de saco nenhuma filiação a uma dessas organizações. Ele resistia a investir o Kefia, né? O Kefia é esse daqui, né? O preto e branco. É, mesmo depois que eu comecei a usar um. A cor do lenço tradicional é uma forma de demonstrar simpatia por determinada facção da OLP. O lenço preto de Samer era associado com a Fatah, a organização do Arafat, né? Um dos idealizadores, a ser Arafat, da OLP, né? Então aqui... Esse, o lenço, né, com o cordãozinho, né, para amarrar, né, tem esses, esse desenho, esses desenhos, né, as folhas de oliveira, né, aqui, as listras, então eu nunca uso isso, presta atenção, alguém vai dizer algo, vão pensar que estamos com a fatá, então, na faixa de gás usar esse lenço significa, né, estar filiada, né, filiado a essa, esse uso significa estar filiado a alfatar. Então aqui dito e feito, ó, no caminho para o nosso encontro, né, FATAR, alguém chamando-os, enquadrando-os, né, é, enquadrando -os, né é, como é, usa, alguém que é afiliado a alfatar, viu? Como está em preto e branco, esses jovens aqui, esse jovem que fala fatá, a gente não sabe né, a cor dele, mas provavelmente pode ser esse daqui, ó. Esse vermelho, né, né? Que é. Tem uma trama aqui um pouquinho diferente, né? Esse aqui é mais aberto, né? Mas tem aqui as flor, folhas de oliveira, as marcas, né? Também. Então, o vermelho é associado à FPLP, né, que o Hassan Kanafani era militante, a Frente Popular de Libertação da, da Palestina, né. Então, cada uma dessas organizações, né, é, tem aí a sua definição, né, de qual dos, dos é, quefias, né, Lenço, é, é, a, a, a representa. Né? Então, são as políticas do cotidiano, né. Então, aqui agora ele vai visitar, ele vai numa festa de casamento, ele é convidado, né? Aqui a cena, vários homens, né? Na, na festa do casamento. E, então, um grupo de shebabes, quer dizer, de jovens, homens jovens, né? Está dançando, é uma série de batidas e passos, eles botam para quebrar. Suando nos kefias, dá para ouvir os passos mais altos que a música. Né? Então aqui tem alguém cantando com o microfone Alguém filmando A festa aqui no canto né? Então aqui né, Essa representação né, Bem Concreta né, Do simbolismo Dessa, dessa festa né? E aqui durante a festa né, eles, Quando a dança acaba O quarto entra em erupção Canções eles cantam como se quisessem arrancar o telhado. Então, aqui a representação deles né? cantando a plenos pulmões. Músicas da Fatah. Mais tarde, o Samé faz a tradução. Né? Para todas as pessoas que nos odeiam, como é doce morrer pela Palestina. A Fatah não tem medo da morte. A Fatah vai libertar a Palestina. Né? Então, no casamento, sempre esse momento aí da mensagem política, né? do posicionamento político. Então, por isso, políticas do cotidiano, né? Então, a violência da ocupação, né? Vários relatos aqui. Masud conta, né? esse é o professor, né? Uma vez eh, que uma vez um aluno da escola em que ele ensina, um menino de oito anos foi morto por uma bala de borracha que penetrou na cabeça dele. Faixa de Gaza. Muitas crianças levam tiros aqui. Em 89, por exemplo, de 3 mil... 779 casos né, de pessoas baleadas na faixa de Gaza, 1.506 eram crianças de até 15 anos, 33 tinham 5 anos ou menos. Mas o Maçude não parece ressentido. Né? Quer dizer, é como se ele estivesse resignado, né? Está contando aí para o seu interlocutor, né, o Joe Sacco, esse horror aí então outras experiências, né, outros relatos do horror aqui. Colocavam bombas, minas nas fazendas, né, aquela que vitimou o Abu Qassem, né. É, vi pessoas morrerem desse jeito. Então aqui uma representação aqui de uma pessoa atingida, né, por a mina terrestre. Então aqui as prisões arbitrárias, né, eles chegavam com armas da Ergun e vedavam os olhos das pessoas e as levavam embora. Muitas pessoas foram raptadas, inclusive meu cunhado. Então aqui, ó, Ergun, um grupo sionista radical paramilitar liderado pelo então futuro primeiro ministro de Israel, Menachem Begin. Né? O sionismo é essa ideologia, né, que é... impõe, né, essa, essa é na sua organização eh, política, né? essa, essa violência mais eh, sistemática, né? mais contundente, mais direta. Né? Porque, segundo essa ideologia, a Palestina é dos judeus. Né? Então, aqui, outro, outra questão bastante eh, grave. Talvez o ponto mais delicado seja o domínio de Israel sobre a água palestina. Os israelenses bombeiam tanta água da Cisjordânia para Israel e para os assentamentos judeus que apenas 17% fica para os palestinos. Então, isso na Cisjordânia, né? no outro território. Aqui em Gaza, Israel controla 35% do fornecimento de água e a instalação de poços com 200 metros de profundidade nos assentamentos levou os rasos poços palestinos a níveis perigosos de salinidade, né? É porque muito perto do mar, né? Esses lençóis aí em que a água se junta, né, com a água salgada. A água não é perigosa apenas para a saúde se bebida. A água salgada prejudica as plantações de gado. Então aqui ele vai conhecer uma fazenda, né, de plantação de tomates dos palestinos. Enquanto isso os israelenses fazem de tudo para proibir os palestinos de cavarem o novos poços ou aprofundarem os existentes. Então, mesmo assim, esses caras querem provar que os palestinos sabem plantar tomates, né? E o Joe saco falando, né? Dessa cena que ele vê, né? Que ele vai visitar. Tá vendo? Tá vendo como são bons tomate? Leve uns, pegue, né? Então uns tomates bonitos aí, né? Que, é, no caso, nessa fazenda, né? Mostra também um, um trabalho de resistência, né, de conseguir aí plantar em meio a essa escassez né, de água, não escassez em decorrência da natureza, de uma seca ou de algum outro fenômeno natural, não, por causa do controle político sobre a água no te nos territórios palestinos. Então aqui também outra questão da violência, né, na fronteira, a fronteira com o Egito agora, né? Uma mulher está gritando para alguém no Egito, pelo arame farpado e pelas cercas da terra de ninguém. E o que ela está dizendo? Né? O Jossá perguntando para o seu interlocutor, quer dizer, para o seu é, guia, né? ele não, não, não entende árabe, né? ele não fala árabe, então o guia, além de servir como uma pessoa que o leva aos depoentes né? de interesse, o guia também é um faz a, a, a tradução, né, o intérprete dele. Como estão as coisas aí, manda um abraço para o fulano. Então, é isso que essas mulheres estão gritando lá do outro lado da fronteira, do lado de cá, na faixa de Gaza, gritando para alguém que está do outro lado na, no Egito, né. Sadat foi para Jerusalém em 77. Sadat refere-se ao presidente que substituiu Nasser, né, a partir de 70, quando Nasser morreu, né, teve um ataque cardíaco, né, e o Anuar Sadat é, substituiu o né, Nasser e ele foi para Jerusalém em 1977. Distribuíram prêmios, Nobel da Paz, né, porque é, foi assinado né, um acordo de Camp David, né, o Anuar Sadat e o presidente é, a, dos Estados Unidos é, é, na, na, na época, né, e o premier de Israel, né, então concordaram com a paz separada né, o Egito conseguiu o Sinai de volta, né, que tinha sido é, roubado, né pelos é, israelenses na guerra de 67 né, tinha sido anexado pelos israelenses e nesse acordo de paz, né, entre o Egito, Estados Unidos e Israel, né Anwar Sadat, é, Jimmy Carter e acho que era o Menachem Beguim né? Posso estar enganado, quem era o premier na época de Israel Que tinham sido tomadas em 67, né? na Guerra dos Seis Dias Então, mediante esse acordo de paz, o Egito teve de volta a, a Península do Sinai E as duas partes acertaram suas fronteiras Que foi erguida passando bem pelo meio de Rafah Uma cidade palestina Então, depois desse acordo né? é, Essa fronteira foi delimitada e passando no meio da cidade. né? A maioria dos habitantes de Rafa mora desse lado, mas alguns milhares estão presos no Egito. Então, dividiu ao meio a cidade, separando as famílias. Né? Olha que horror isso, né? As decisões políticas, né? como elas é, não levam em consideração a realidade né? de vidas humanas. Então, aqui, para chegar nas lojas do outro lado da rua, pulamos de uma pilha de lixo para outra. É. então aqui uma cidade, né, embora que a gente veja edifícios aí um pouco melhor acabados, mas a rua é de lama, né? então essa pavimentação aí, ela existe em áreas muito, um percentual muito pequeno de áreas na faixa de Gaza são pavimentadas, né? então agora aqui por fim, né, ele encontra duas turistas, né, e eles vão para Israel, né, para a parte chamada de israelense, né, na Palestina. Então, eu vejo, eu as vejo, eu as levo para ver o vilarejo árabe de Siluã. Já é, contei essa história de como os colonos judeus despejaram as famílias de Siloan à força e ocuparam suas casas. Isso aconteceu oito semanas atrás. Então, veja bem, nos anos 90, então, essa expulsão sistemática dos judeus dos palestinos, desculpe, pelos judeus, pelos israelenses, de suas casas. Né? Isso aconteceu oito semanas atrás, logo que cheguei, nada mudou. Ainda há bandeiras israelenses sobre Siloan. Aqui as turistas falando, né? A irmã do meu namorado é uma das que estão ocupando uma casa ali. Ela tem um monte de justificativas religiosas, mas isso não está certo. Eu nunca cruzaria a linha verde em direção às terras árabes, né? A divisão dos territórios, né, mas que é sempre atravessada, né, esses limites sempre estão sendo é, infringidos, né, então tornando o território palestino cada vez menor, né, eu nunca cruzaria, né, é, em direção às terras árabes, aquele país não é o meu, se eu fosse palestina, talvez fosse terrorista também, para recuperar minha terra, né, então a reflexão dela para o... O Joe saco é aqui quando elas estão, eles estão visitando esse velarejo. Então, era isso, gente, aqui as referências, né, é, do, que nós utilizamos nessa apresentação. Então, semana que vem, né, no dia 9, quer dizer, é o dia 9 já, de março, a gente segue para a aula final desse curso, né, que foi pequeno, olhado né, sobre a Palestina, com análise das letras de rap, né, do grupo Dan Arabian MCs, né, em que nós veremos também uma perspectiva bastante contemporânea e, é, e atualizada desse de, desse conflito, né, dessa situação aí extremamente desumana que atinge Palestinos e Palestinas. Então, muito obrigada. Depois sigam lá no nosso site, né? Acompanhem lá, é, é, consultem lá os, os materiais. Há outros cursos também, né? Que iniciarão logo após o término do Olhares sobre a Palestina, que é o curso sobre os Estados Unidos, né? História dos Estados Unidos. Então tudo isso está lá, todas essas informações estão lá no nosso site, ccv.org.br. Então, muito obrigada.